Fala galera, eu vou Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje, obviamente, é o dia mais aleatório da sua semana, porque esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito. E nesses vídeos só sai teoria canônica, que com certeza vão acontecer dentro das. <risos> então manda suas perguntas, é bem fácil. Os links estão aqui na descrição. E vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Sai, Yoyo Kaimagre! ha ha ha ha ha essa pergunta aqui do Giovanni Luiz. Uma teoria sobre o Tite e a fruta da boa Hancock. Ele acredita que algumas frutas podem variar de poder dependendo do usuário. A exemplo, o Chopper comeu a Hito Hito no Mi e ganhou a consciência de um humano. Mas um humano que comesse só iria perder a habilidade de nadar. E caso algum Lunarian comesse a fruta do frio da Okiji, talvez tivesse um efeito estranho. E como o Titi estudou muito a enciclopédia das Akumas no Mi, talvez ele saiba desses segredos. Então a teoria é, se a fruta do amor também funcionar como o oposto, o oposto do amor... É o ódio. Então, quem odiasse Tite viraria pedra. Cavalo. Adorei. Seria ativado pela feiura do Barba Negra, né? Olha, não é assim que funciona as Akumas do Mita. Tá bom, não tem essa inversão de poderes e não há diferença para quando o usuário consome. No caso que você citou aqui do Chopper, comeu a Hito Mi, que é uma fruta do humano. Se um humano comesse, o outro já respondeu no SBS Ele seria um humano pleno <risos> Ele se tornaria um humano melhor Entendeu? Apesar de perder sim, as capacidades de nadar E todas essas coisas relacionadas ao Kairos aqui, Ele se tornaria um humano melhor Então não existe um oposto Dependendo de qual usuário come que nem o antigo usuário da fruta do Luffy Da fruta de Nika Só tinha os poderes da Gomu Gomu Deve ter trabalhado num circo né? Porque essa fruta... <risos> Convenhamos, não servia pra nada, era engraçado Ficou fazendo uns malabares Aí veio o Luffy e conseguiu evoluir a fruta O que existe é Que os poderes dependem da criatividade do seu usuário Mas não há nada na série que indique que dependendo de quem come a fruta Apresente um poder completamente diferente Mas eu gostei do, do Barba Negra ativando essa fruta com sua feiura Seria bem legal Clash H o Kobe foi treinado pelo marinheiro mais forte da série, o Garp. Dominou o Rokushiki pré-timeskip, teve papel de destaque no fim de Marineford, recebeu o título de herói após o evento envolvendo o Barba Negra, o Lau e o Remanescente dos Rocks na invasão à Ilha das Cujas. Ele foi o único forte suficiente para se manter firme diante do poder de boa Hancock. Você acha que o Kobe é tão fraco como a fandom diz? Ou ele está predestinado pelo a se tornar o maior marinheiro da nova era? Olha, eu com certeza não acho o Kobe fraco, eu creio que sim, ele vai ser o maior marinheiro dessa época, tanto que ele meio que fez o seu sonho junto com o Luffy, né? Luffy ser rei dos piratas, ele queria ser um almirante, ele tem tudo pra ser aquele que vai caçar o Luffy quando ele se tornar rei dos piratas, vai ser uma representação do Garp com o Luffy lutando contra o Barba Negra. Eu creio que isto vai acontecer e eu vejo o Kobe como o maior potencial da marinha para o futuro. Só que o que acontece? Eu até entendo um pouco dessa parte da fandom de achar que o Kobe é fraco e tá muito interligado, pelo jeito do personagem, esse jeito mais tímido Que não é como o Luffy Que chega, que bate de frente, que fica nervoso O Kobe ele não demonstrou esse tipo de caráter E acaba parecendo que ele realmente É mais fraco Mas não dá pra descartar tudo Que você disse, o incidente do Porto Rochoso, ele conseguiu Ficar de pé ali em frente a Bo Hancock, Enquanto o vice-almirante já tinha caído O Kobe ele é forte, tá galera? E ele vai Ser, com toda certeza, um dos, das maiores potências da marinha no final da série. Tem essa parte somente do caráter. Um personagem que apresenta uma coisa muito parecida a exemplo é o Sop. As pessoas olham pro Soap e hoje falam, pô, mas o Sop ele não é forte o suficiente para estar na tripulação do Rei dos Piratas. É por conta da sua força? Não, ele nem mostrou as suas habilidades. Assim como o Kobe. Mas tá ligado diretamente a esse caráter mais covarde. Tô falando aqui do lado do Soap. Que acaba fazendo parecer que ele não é um personagem forte. Mas tudo tem aquela virada de chave. Aonde o Uda vai... E coloca uma tonelada de hype no personagem fazendo um feito incrível Que eu acho que vai estar ligado diretamente com o Barba Negra E ali o Kobe vai realmente mostrar a que veio mostrando sua força, mostrando o seu haki Então não dá pra comparar Luffy e Kobe Não dá pra colocar os dois na mesma balança Até porque o Luffy é protagonista, teve lutas muito mais duras E o Kobe só vimos ele aparecendo aí como guarda-costas Ou chegando na Ilha da Hancock ali já tendo duas cenas e, e partido com Barba Negra Kobe não é fraco, tá bom galera? Rafael Barbosa, acha que a história de Hunter x Hunter seria muito diferente caso o gacho não tivesse dado esse ato? Penso que ele pode ter me dado vários desfechos para o futuro da série. Olha, com toda certeza, quando você é um autor que compõe uma história, quanto mais tempo você tem para delinear, para dar forma, para refinar ela... Melhor ela fica, então certamente durante todo esse tempo que ele estava em ato, apesar de não ter esse feeling de estar fazendo a sua história, de ter seus problemas de saúde e outras um bilhão de coisas que impediram ele de continuar. Eu tenho certeza que ele continuou pensando em desfechos e no ritmo da história e com isso conseguiu chegar a algo com toda certeza muito melhor. É bem diferente de quem mantém uma serialização é semanal como o Eiichiro Oda, toda semaninha ali o mangá dá tempo dele refinar as coisas, dele mudar alguma coisa, dele colocar um desfecho mais bem construído. Não dá. Não à toa vimos o que aconteceu no final do arco do ano, uma coisa altamente corrida que não sabemos se vai voltar para explicar ou não. Ainda tem respostas em aberto. Mas conhecendo o Oda, ele vai ao longo da história preenchendo as lacunas que ficaram. Só que o Togashi, com toda a certeza, roteirista de mão cheia que ele é, teve muito tempo pra multar algumas coisas e deixar a história muito melhor. Eu acho o Togashi um dos maiores roteiristas de Bangá que existe, tá bom, galera? Ele consegue fazer histórias bem curtas, sem prolongar muito as coisas e tornar as coisas muito mais épicas. Até os passarinhos concordam comigo. Até estudando os passarinhos. <risos> Alice Erlon No último capítulo vimos que o Luffy pela primeira vez Fala do seu sonho para a tripulação Levando em conta que a maioria das teorias é de que seu sonho seria uma festa Com o mundo todo Poderia o Luffy chegar no nível tão grande de poder Que ele conseguisse imbuir a voz de todas as coisas em seu haki conseguindo assim se comunicar Simultaneamente com todas as pessoas do mundo E podendo dessa maneira festejar com todas elas Ô Thales, eu fiz uma teoria bem legal De que na última ilha Talvez exista um sino Que seria o tambor de Joy Boy porque Joy Boy, como vocês sabem, possui um tambor E não à toa ouvimos isso no coração do Luffy A batida dos seus tambores Então, o sino no mundo de One Piece Ele é muito representativo Temos o Oxibel que foi tocado é, 16 vezes né, Para encerrar uma era e iniciar uma nova Temos a de Shandora, que é um sino que foi tocado E dito para acender as luzes daquele lugar Olha que coisa legal, né? apagar luzes e destruir ilhas Tocar o sino é acender as luzes Então, o sino, o Dom, é muito representativo eu acho que lá na última ilha pode ter, quem sabe, um dial gigante. Pessoa própria ilha é um tone Dial gigantesco. Imagina só que legal. E o Luffy consegue propagar toda a sua voz aí usando o haki. Vimos que o Shanks conseguiu, né? Usar o seu haki para se comunicar com o Green Isso acabou explicando como o Luffy conseguiu falar... Com o, o, a tripulação do Lau embaixo da água. Lembra? Eu fiz até um vídeo disso já. Que acaba conectando essa cena. E revelando esse grande mistério. Então seria legal se na última ele tivesse um sino. Ao qual ele badalasse e avisasse que uma nova era chegou. Mas <risos> acabei de pensar nisso. Achei legal. O <risos> pode ser um tone de Al gigante. E o Luffy fala lá. E o mundo inteiro escuta ele. Eu acho que sim. Ele vai avisar o mundo de uma nova era. Que está chegando. Que o amanhecer... Se aproxima. Hernani Lopes. Sabemos que as armas nem sempre são criadas com esse intuito, assim como Poseidon. Considerando que vimos Uranus no último capítulo, qual motivo você acha que ela foi criada? Legal, né? Uranus é o deus do céu. Poseidon seria, no caso, o deus do mar. E Pluton, o deus do submundo. Para qual, qual finalidade essas armas teriam sido criadas se não fossem realmente para ser usadas com arma? Porque já foi dito isso, né? que elas são armas dependendo de quem as utiliza. Então qual finalidade, qual o pretexto? Eu creio que é, Urano, vamos falar de Uranus primeiro, pode ser uma nave realmente que trouxe o povo do céu. Tem bastante coisa no mundo de One Piece que se conecta ao espaço. Temos a, a história de capa do Enel, temos aquele globo de Ohara. Quem sabe o sonho do Luffy, tá todo mundo falando né, que é um ar banquete. Que ele quer dar uma festa pra todo mundo, quer tocar o tone de Áudio tem... De repente o Luffy quer, o sonho dele é continuar a sua jornada no espaço. Ele não quer só conquistar esse mundo, ele quer conquistar todos. A coisa meio final de Torico, né? Quem leu o final de Torico sabe do que eu tô falando. Pode ser esse o sonho. Eu acho que tem muito mais ligado ao espaço que vai trazer essa história. O próprio Insama pode ser uma pessoa de fora desse mundo. Uma pessoa primordial. aí Um deus realmente que caminhou há milhares de anos atrás. A história de One Piece, a timeline, data de 5 mil anos, que é quando a árvore do conhecimento foi plantada. Tem essa coisa meio Adão e Eva, né? Nas árvores. Fruta do conhecimento, que pode ser as Akumas no Mi. Então tem muita coisa ali que o ele foi buscar um pouco na origem bíblica. Eu falei tudo isso para voltar para Uranus. Então pode ser uma nave espacial altamente tecnológica, né? com um núcleo ali, com seu funcionamento que está muito além da compreensão das pessoas. E quem sabe Uranus em si foi criado para algum tipo de alteração climática do mundo de One Piece. Talvez pudesse ocorrer alguma alteração climática para conter essa reconfiguração do mundo. Sabemos que o mundo de One Piece é simétrico. Eu gosto de falar isso para vocês. A Red Line e a Grand Line não surgiram no século perdido. Se lembrem disso. A própria Red Line anterior ao governo mundial. Porque quem morava lá em cima era os Lunarians. O mundo de One Piece em si... As, a Red Line e a Grand Line foram criadas há 1500 anos atrás. O, o, o ano de One Piece atual se passa em 1524, mais ou menos. O ano zero se chama o Ano do Círculo do Mar. Legal isso, né? Então, meio que colocando ali que existia uma, uma terra de deuses acima da Red Line, que eram os Lunarians. E depois temos a Era do Círculo do Mar, 1500 anos atrás é o início. Da linha temporal de One Piece, pelo menos o ano zero, antes disso temos poucas informações que ligam a Arabasta, Árvore do Conhecimento, Ohara, pouquíssimos fragmentos deixados, mas era a idade do céu, tá bom galera? Eu acho que Uranus pode estar ligado realmente ao controle climático caso o mundo seja reconfigurado. De alguma forma, para evitar aí esses maremotos, junto com Poseidon. Pluton pode ser uma, um navio feito para se criar ilhas, perfurando e jogando magma. <risos> o Akainu nadar nelas, mas criando sim novas ilhas. Eu acho que é para uma reconfiguração mundial as três armas. Vamos colocar assim, né? Uma forma de reconfigurar o mundo para algo melhor, sem que o clima, ou o mar, ou as ilhas. Sejam completamente destruídas no processo E pode ser essa a chave De por que se precisa das armas ancestrais Quando se encontra o tesouro Apice Tá bom? Vamos lá, o Maicon Coelho Durante toda a luta de Onigashima A mesma se passou em uma noite de lua cheia A lua que reflete mais luz solar E coincidentemente bate com a cor da transformação de Luffy em Nika E se o próximo upgrade desta transformação For uma luta durante o dia Onde Luffy pode receber diretamente luz solar Aumentando consideravelmente seus poderes E assim Justificando a alcunha de Deus do Sol Michael, adorei sua teoria Gostei bastante Virou meu Canon agora Que o Luffy lutando no Sol Ele vai ganhar poderes vindos diretamente... Legal isso, né? Eu gostei disso porque acabei de falar que o Uranus também possa ser uma nave que era de Nika, a divindade mesmo, e movida à luz solar. Então, por que a fruta também não ser fortalecida pelo Sol? Talvez o que temos que pensar um pouquinho aqui é... O Luffy é, em si ele já lutou durante o dia sobre a luz solar, quando a fruta ainda era Gomu Gomu. Ele não ganhou nenhum power-up. Mas, considerando o despertar e a transformação final, talvez... Tem uma mudança singular e aí o Luffy acaba ficando com o cabelinho vermelho. Que é bem legal, né? Fala a verdade. Luffy com um cabelinho de fogo seria bem legal aparecendo. Eu gosto disso. Eu acho que tem que ter uma representação de chamas em Nika de alguma forma trazendo essa coisa do sol. Porque Nika, deus do sol, ficando somente nessa coisa da metáfora do amanhecer. É interessante, é interessante. Mas a gente quer ver poder, né? Quer ver laser saindo dos olhos. Hahaha. <risos> Então, eu gostei disso. Seria bem legal. Porque também acaba casando um pouquinho com aquela coisa do Barba Negra. Talvez conseguir fazer de alguma forma um eclipse. Ou ele está esperando um eclipse, um evento desse acontecer no mundo. Para poder usar seus poderes em toda a sua totalidade. Escuridão total. E isso acabar tirando mais dos poderes do Luffy. Reduzindo consideravelmente aí seu poder. E até o Barba Negra, quem sabe, conseguindo anular todos os frutos por conta dessa escuridão. Essa é uma batalha somente de Haki. Gostei disso. É bem legal, é preciso lembrar, ter cuidado que o Luffy já lutou no dia e não teve qualquer power-up e a fruta sempre foi a fruta de Nika. Mas agora tem o despertar na questão e não sabemos como isto vai funcionar, se vai se fortalecer por isso ou se vai continuar somente no poder ilimitado do Luffy que está ligado diretamente ao riso. Se lembre disso, quanto mais o Luffy ri, mais forte ele fica. Mas seria um adicional e tanto aí se o Sol pudesse dar uma força nos seus poderes. Vamos lá, o Claudio C. Pascoal. Tu acha que Uranus, a arma que vimos no capítulo 1060, pode ser algo como a Estrela da Morte de Star Wars, visto que o Oda já deu várias referências da própria série na obra como símbolo dos Kouzuki? Excelente pergunta, né? É legal que eles estão falando que é Uranus, chega lá nem é Uranus, né, galera? É outra coisa. <risos> Mas vamos chamar de Uranus por enquanto. Pode ser uma Estrela da Morte? Eu lembro que quando o Enel... Ele viajou para a Lua. E ele começou a mexer lá dentro daquelas ruínas com sua eletricidade. E começou a surgir um pouco essa ideia de que a Lua em si era Uranus. Por conta dessa parada da Estrela da Morte. O que vimos aqui poderia ser algo similar. Não sei, está muito próximo ali do... Da linha do mar, tá muito baixo para ser uma estrela da morte Mais ligado a um planeta, a um satélite como a lua Eu acho que pode ser uma coisa completamente nova Pode ser até um, um animal, pode ser algo que saiu do, do ovo do Roger Ou o ovo do Roger, era é o filho de Uranus, como eu fiz O <risos> que é aquele ovo no navio do Roger lá? E lembre-se que o Roger sabia, tinha posse de uma das armas ancestrais Mas tinha conhecimento de uma delas quando ele lutou com o Chique Leão Dourado lá na Batalha de Edwar, 27 anos atrás. Só que o Roger só foi conhecer sobre Poseidon e Pluton quando o Odin entrou no seu bando, cerca de um ano depois. Então o Roger muito provavelmente tinha posse de uma das armas ancestrais. Eu sabia onde ela estava, tendo conhecimento de onde? God Valley, que é uma ilha que certamente foi varrida. Pela nossa Estrela da Morte aí. Roger estava lá. Pode ter se apropriado. Afinal, Big Mom conseguiu pegar uma fruta e tanto. Do Dragão Azul. E deu para o Kaido. Porque o Roger não conseguiria pegar também. Além de um baúzinho que tinha um Shanks dentro. Uma arma ancestral. Você sabe disso, né? sabe que ele achou... que o Shanks estava dentro de um baú lá em God Valley. Shanks é Uranus. Eu acho legal essa coisa. sempre gostei muito dessa linha de Estrela da Morte. Essa coisa meio satélites... Like Akira, né? Que Akira também tem os satélites que disparam armas ali no Tetsu. E essa, quando surgiu essa coisa do Enel, ficou bem legal. Tem uma, uma coisa assim que poucas pessoas sabem. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas talvez alguns de vocês não saibam. Mas no início da série de One Piece, a lua de One Piece... Oda, ele representava muita a lua de One Piece. Então ele colocava fases... É, nos capítulos, nas histórias de capa, sempre uma fase diferente da lua, e com isso era possível, através disso, saber quanto tempo havia se passado desde que o Luffy partiu do East Blue. Então você tinha ali uma fase da lua, depois você tinha outra fase, falar ah, uma fase para outra dura tantos dias, então conseguiu-se fazer lá no início da série. Uma timeline de quanto tempo havia passado. Isso é muito legal. Inclusive você pode pegar que tivemos uma lua cheia ali. Da forma Sulong em Holy Cake. Tivemos outra em um ano. Dá para saber quanto tempo passou de Holy Cake. Até o final do Arco de ano é Bem legal isso né. Só que chegou um momento que o Oda parou de seguir uma linha. Tá bom galera. Ele simplesmente parou de colocar as fases. E só colocou ocasionalmente. Igual aconteceu aqui com Holy Cake lua cheia. O ano lua cheia. Mas o legal é quando isso parou de acontecer. Que foi quando o Enel... Usou a sua eletricidade lá na Lua? Tinha um maluco lá mexendo com a Lua? E aí ele parou de representar isso. Se tem algo a mais, ou se ele simplesmente se cansou de ficar contando realmente as fases da Lua, não sabemos. Mas é uma curiosidade e tanto saber que a Lua parou de ser representada tão avidamente pelo autor. Depois que o maluco do Enel começou a mexer lá em cima. E foi quando surgiu um pouco essa coisa de Uranos em si ser a própria Lua. De que ela... Era uma arma mirada para a terra e o Enel talvez tivesse posse dela. Mas assim, voltando a Uranus que vimos aqui varrendo uma ilha inteira. Não dá para descartar que não seja algo parecido com isso. Mas lembra também que isso não surgiu para ser uma arma ancestral. Tem uma finalidade completamente diferente. Gustavo L, será que o Zebek não descobriu sobre o trono vazio que Insamar o ocupava? Olha que pergunta legal, né? Porque temos essa coisa do rei do mundo, que no caso é Insamar, um rei oculto. E o próprio Zbeck queria ser rei do mundo naquela época, não tinha essa coisa de rei dos piratas, não existia essa fala. Ele queria especificamente ser rei do mundo, ocupar talvez o trono que era densa, e por isso que God Valley foi destruída. Eu começo a pensar, será que God Valley não ficava naquele buraco de Eneslobe, onde foi construída toda aquela base da marinha? Aquele buraco enorme tem que ter uma explicação, não é verdade? Será que foi Uranus quando devastou completamente God Valley do mapa? Que Enislobe foi construída em cima? É uma possibilidade, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Que o Zibak, ele mexeu com alguns tabus do mundo que estão ligados diretamente ao século perdido, ao reino antigo, mas por que não também diretamente a Insama A dica com o Saba aqui é muito preciosa. Ao tentar relatar que ele viu alguém realmente sentado no trono vazio, uma ilha acabou de ser completamente evaporada. Então o Zebeck certamente acabou descobrindo isso também. A questão é. Como? Sabemos que o Odd Valley parecia ser um resort ali de dragões celestiais, onde eles estavam com escravos também. Samar estaria nessa ilha de alguma forma? Ou será que o Zbeck foi ali para tentar conseguir recursos? Quem sabe uma própria arma ancestral ou frutas lendárias? Porque se você for parar para pensar, algumas das frutas míticas, zoas mais poderosas, tem uma ligaçãozinha ali com o Odd Valley. Você tem um o Singoku com a fruta do Buda, que muito possivelmente estava ali. Você tem a fruta do dragão do Kaido, que também acabou saindo dali. Qual mais? Qual, quais outras frutas? A fruta do Orochi. Como que a velhota lá, a bruxa Higurashi, conseguiu a fruta do Orochi para entregar para o Shogun? Ela tem conexão com os Rocks, se transformou no Shiki. Será que ela conseguiu a fruta da Yamata no Orochi também, lá na Ilha dos Deuses? Legal isso, né? Então, o Zibak, ele descobriu alguma coisa. Ele estava atrás de algo ali, não somente para tocar o terror. Tenho certeza que ele estava atrás de mais poder ou mais informação para conseguir alcançar o posto que era assim Sinden samar E é isso. Bastante perguntinha respondida. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar suas perguntas. Me sigam lá no Instagram. Links aqui na descrição. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.